Fala meu povo, beleza? Ian aqui na área, nesses vídeos aqui eu vou sempre trazer casos reais, pessoas como você, desafios aí que você talvez esteja sentindo né, preso a CLT, escravo do sistema, para que eu possa te ajudar te orientando, trazendo dicas práticas, trazendo caminhos possíveis aí para você demitir o seu chefe com mais segurança e conseguir criar um negócio online aí de maneira mais confortável, sustentável, que você consiga dar esses passos aí, vendo que é possível. Então manda aí embaixo sua dúvida, seu questionamento, explica o que você está vivendo aí de desafio. Vai ser um prazer poder pegar a sua dúvida aí para o próximo vídeo. Eu vou trazendo alunos, mentorados, vou trazendo um monte de gente aí para que esse conteúdo fique o mais prático e real possível para você. Beleza? Quando eu procurei o Ian, eu já tinha passado por alguns processos de autoconhecimento. Então, eu já até tinha alguma noção do meu propósito, meu grande desafio era colocar ele no mundo. E nesse caminho, antes do Ian entrar na minha vida, embora eu seja muito grato pelos meus mentores, eu não tinha muita identificação com eles. A impressão que eu tinha é que eu não conseguia fazer o que eles fazem, ou ao menos chegar perto. Eram discursos muito pomposos, termos muito alinhados, fotos muito sérias no Instagram. E quando eu vi o Ian sendo quem ele realmente era, com foto de regata, com vídeo sem camisa, viajando o mundo, falando a linguagem que ele realmente acredita, eu entendi que eu finalmente poderia ser eu mesmo. Então, galera, esse é um ponto fundamental para quem está querendo criar um negócio online, querendo desenvolver um projeto em paralelo ao que está fazendo hoje. Então, esse é um dos pilares aí para você ter algo que seja verdadeiro e sustentável, que é a autenticidade. A autenticidade, se você não abraçar quem você é de verdade, você vai estar tá só trocando de máscara. Hoje, talvez você viva uma máscara corporativa, né? Aquele, aquela pessoa no escritório, para os colegas. Às vezes, dentro do, da própria empresa, você tem várias máscaras, né? Porque você age de uma forma com a diretoria, age de outra forma com a sua equipe, age de outra forma com os colegas. Então, é muito importante você começar a quebrar essas máscaras, porque as máscaras, elas só escondem o que você é de verdade, o que você é que vai conectar com as pessoas. Então, para um projeto digital, para você criar um negócio online, se você criar a partir de bases não verdadeiras, de mentira, de ilusão, isso não tem como decolar. Então, se você está pensando de verdade em demitir o seu chefe para começar a trabalhar com um projeto online que te dê independência financeira, que gere valor para outras pessoas, que conectem com seu propósito, com a sua verdade, com a sua essência, com seus valores, você precisa entender muito bem a importância da autenticidade. E se você, como é o meu caso aqui, trabalha, porra, de sunga vários dias, né, porque acorda de manhã, pega o meu sol e tal e não tenho reunião, tô ali escrevendo meus conteúdos, escrevendo meu livro, porra, eu trabalho de sunga, então eu fico sem camisa o dia inteiro, eu uso regata, eu uso né, camisa aqui de, porra, surf, sei lá o que, Austrália, e é isso, eu não vou botar terninho, gravata, não vou fazer vídeo com roupa social, porque alguém de marketing é, pessoal disse que você precisa passar uma imagem de um é, executivo, sei lá o que, porra nenhuma, você passa a imagem que você é, se eu estivesse atendendo um mercado executivo, falando com CEOs, né, e, e porra, vendendo consultorias de milhões, aí seria outra parada se eu também quisesse fazer isso, mas eu não quero, eu quero ajudar pessoas que se identificam comigo, se identificam com a minha verdade, com a minha história, com a minha transição, com o que eu estou construindo agora, que é pautado em liberdade, que é pautado é, em prazer, estilo de vida, que são negócios que me dão flexibilidade para poder viajar o mundo, né, fazendo o que eu gosto, ajudando pessoas, ganhando dinheiro com isso. E porra, foda-se, eu, eu tô de bermuda aqui e é isso. Não, não uso calça, sei lá a última vez que usei. Então eu preciso transparecer isso de uma maneira muito verdadeira. E se eu falasse com discursos pomposos, tal, isso daí me afastaria. Né, do que eu sou, isso causaria dor para mim, porque eu estaria vivendo aqui uma máscara escrota, as pessoas sentiriam isso em algum momento, né? é, a mentira ela não, não consegue se sustentar, então a autenticidade você abraçar suas sombras, se abraçar por completo, né? e falar de vulnerabilidade, falar dos problemas que você tem, falar dos desafios que você vive, isso tudo é fundamental para você criar algo que vai durar, esse é o ponto aqui, tá? E, e cuidado, porque talvez você tenha sido formatado durante muitos anos a viver máscaras com a sua família, no trabalho, com seu companheiro, companheira, cônjuge aí, com, com grupos diferentes e compartimentos diferentes da sua vida e talvez esse não seja um movimento tão simples para você uma vez que você cria um negócio online. Mas é fundamental nesse caminho de autoconhecimento, nesse plano de transição que você está desenhando aí, que você olhe para esse aspecto para que você crie coisas não para alimentar desejos, sonhos e verdades dos outros, mas sim a sua. Porque se você simplesmente pedir demissão e criar um projeto, um negócio online, só para agradar seu pai ou seu cônjuge, ou agradar o mercado, seguindo aí fórmulas prontas, provavelmente vai dar merda. Provavelmente não vai dar certo. tá então, tudo bem se você errar, você vai aprender e vai melhorando, mas o que eu estou tentando te trazer aqui é coisas que eu já vivi, coisas que eu ouvi, né? coisas que eu li, então coisas que estão aí mostrando as pessoas que já fizeram esse caminho e entendendo que só quando encontraram de verdade a sua voz, né? a sua autenticidade, a sua, a sua verdade, é que conseguiram voar, conseguiram ter mais tração, conseguiram... É, gerar valor de verdade então é um ponto muito importante né o Arnaldo ele conseguiu muito bem encontrar essa verdade dele hoje ele é uma referência né, em coaches aí que falam de propósito ele ajuda muitas pessoas escreveu um livro aí que pô foi best-seller ele já foi convidado aí por Fátima Bernardi sem censura a partir do momento que ele resolveu ser ele mesmo e você vai ver porra camiseta Branca, é, todos os lugares, cara simples, cara, meu irmão, é, estoico, um cara, porra, boa pinta, energia positiva, o cara tá ali, meu irmão, reunindo todos os, todos os valores e as coisas importantes pra ele, ele transparece isso diretamente. O cara que gosta da embaixadinha, que vai à praia, que faz stories sem camisa, que, porra, ajuda as pessoas com coração aberto, porque ele encontrou essa verdade, uma vez que você encontra, você se liberta, é impressionante, porque senão você só vai trocar seis por meia dúzia, né? você vai sair da, da escravidão da CLT e vai entrando na escravidão do marketing digital, da criação de conteúdo, quando você se vê aí, você está perdido, quebrando a cabeça, tentando se encontrar, não sabe por onde começar, porque é um monte de guru falando um monte de fórmula, jeito que você tem que fazer, siga dessa forma, você precisa apostar todo dia, você precisa... não precisa porra nenhuma, você faz o que você precisa pra você. O caminho verdadeiro é o seu caminho. Então você tem que ir, só olhar pra dentro, descobrir esse caminho e começar a planejar essa transição, levando em consideração esse ponto. Quanto antes você fizer essas perguntas e abordar esses elementos, mais chances você tem de construir e desenhar algo de uma página em branco verdadeira, alinhada. Porque quando você já pega um negócio, ou você já tem três, quatro anos de negócio aí, você tem que passar por um reposicionamento. E é um monte de coisa que eu estou vivendo agora, porque eu fui descobrindo isso aos poucos. Né? Eu tive um ciclo que eu queria falar muito com normas digitais, porque era o que eu estava vivendo, eu estava empolgado. Então eu criei o um curso Hackeando Sua Viagem. Eu falava muito das minhas experiências pelo mundo, eu falava né, das vantagens de você ter essa liberdade geográfica e tal. E é do caralho. Só que eu comecei a ver os lados desafiadores, e eu comecei a entender que, pô, esse era apenas um caminho, não era o único caminho, e aí eu não, não conectei mais e não estava mais sendo verdadeiro quando eu falava só disso. Eu gosto de falar disso, é um aspecto do meu trabalho, mas não é o único. E aí eu passei a falar de outras coisas, e eu continuo nesse ciclo, é um ciclo para a vida, mas sempre me perguntando, você deve sempre se perguntar qual é a sua verdade, o porquê você está fazendo isso, ó, não é à toa que eu tatuei aqui, dá para ver, mas é o why. O né? why é porquê, em inglês, né? E tá aqui no meu antebraço para eu sempre me perguntar o porquê de eu estar fazendo as coisas. Porque quando você não sabe o porquê de você estar fazendo algo, é porque você não está fazendo de forma verdadeira. O porquê é a grande essência, o grande, o grande motivador para você fazer algo. Então pergunte-se por quê. Né? Primeiro, por que você quer demitir o seu chefe, depois, por que você quer criar tal tipo de projeto, por que você quer falar tal tipo de mensagem, e isso daí vai te ajudando a refinar. Né, o que você tem para falar de forma mais autêntica, de forma mais verdadeira, conectado com o que você é, né, o que você nasceu para ser, e dessa forma você vai ter muito mais sucesso de vender, de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de alcançar sua independência financeira, porque se você olhar todo mundo de sucesso que tem aí pela frente, né, provavelmente você vai ver isso em comum, né? não são pessoas neutras que só copiam, são pessoas que são elas, únicas. Então seja você, esse daí é um caminho muito fácil de ser, porque você é o que você é, só quebre talvez algumas máscaras e alguns reflexos aí que você teve ao longo desses últimos anos, né? que não necessariamente são culpa sua, né? culpa de uma sociedade manipuladora que impõe verdades, né? Forma de fazer as coisas, nossos pais, nossos professores, nossos patrões, publicitários, né? eu falo aí de um monte de P que vem fodendo com a nossa vida, então esteja consciente, faça as boas perguntas, pergunte por quê. Das coisas e seja você mesmo autêntico aí, que sem dúvida isso vai multiplicar muito a sua chance de sucesso, beleza? Então é isso, galera. Se fez sentido, compartilha esse vídeo aí com a galera nos grupos de WhatsApp, manda aí para todo mundo que você acha que, que possa se beneficiar dessa mensagem. E se você tem dúvidas, se você quer que eu analise o seu caso aí, o seu questionamento, bota nos comentários, me envia no direct. Fica à vontade aí de entrar em contato comigo na bio, aonde for para eu te ajudar, eu tenho vários formatos de transformação que podem é, se aprofundar aí nesse seu momento de demissão do seu chefe para você se libertar da CLT e criar um negócio online. Beleza? Conta comigo. Valeu!